Conheça a girafa 2 em 1. Um. Com certeza, essa girafa é um dos produtos mais úteis para se ter em um estúdio. Ela é muito versátil e você pode utilizar ela de várias maneiras desde acoplar uma iluminação até mesmo um microfone. Aqui no nosso estúdio, nós utilizamos exatamente essa girafa para fazer uma luz de recorte e ela é 2 em 1. Um. Então você também tem a opção de estar tá utilizando como um tripé convencional. E a sua estrutura é reforçada, o que te dá segurança na hora de acoplar um equipamento mais pesado. E a girafa ainda acompanha um saco de areia, o que é ótimo para você conseguir fazer um contrapeso na hora de equilibrar o seu equipamento. Com certeza essa girafa vai te surpreender. Obrigado por assistir e não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais.